E dessa vez galera eu tô de volta, você lembra que eu falei que eu ia trazer o um vídeo falando do Spark, que o Spark tá voltando pro meta, que tá valendo a pena utilizar o Spark? Bom galera, eu venho aqui trazer pra vocês hoje alguns replays e uma jogatina obviamente, demonstrando como utilizar o antigo, o bom e velho deck de gigante real com Spark galera, tá valendo a pena voltar a utilizar, exatamente porque a maioria dos decks do meta atual não sabem como não tem como contra-atacar efetivamente o próprio Spark então tá... Tá legal de utilizar o Spark porque a maioria da galera tá sofrendo bastante para counterar, tá tendo que gastar muita coisa e acaba que eles não conseguem ter uma efetividade muito grande contra o Spark. Então, olha só, pra vocês terem uma noção aí, ó, logo no, no início da partida, se você souber jogar legal assim, você já consegue quase arrebentar com a cara do seu oponente. Esse aqui, o meu oponente que eu tô batalhando aqui, tem um deck de último minuto, né? que é um deck com golem é um deck que é muito pesado e que fica muito forte nos últimos minutos a questão é que você além de ter uma boa, de uma, uma, um belo de um ataque com uma das melhores cartas nesse sentido, que é o próprio Spark você também tem Bárbaros, que é uma carta de controle muito boa, você tem o Mago de Gelo também, que é uma carta de controle muito boa o grande problema desse deck, eu já, já vou mostrar pra vocês, é que ele tem muita carta lendária, então ele tem o um Spark de de lendário, ele tem o mago de gelo de lendário ele tem o tronco de lendário, e infelizmente não dá pra fazer tantas alterações assim né, porque você tem que ter uma carta um feitiço de controle, porque além de ter o tronco, por exemplo, você que já é um feitiço de controle, ele tem o zap também, então não dá pra substituir um pelo outro, porque você necessariamente vai ter que ter os três, também tem bola de fogo, olha só, o cara conseguiu aqui é, dá um belo contra-ataque, vai levar uma torre da esquerda, nós já vamos entrar no último minuto e é onde ele vai começar a botar pressão. A questão é, ele jogou errado, começou a querer é, fa fazer ali as três coroas, eu acho que ele percebeu que ele, ele iria perder ali por 2x1, um. e esse é um deck que, que eu falo em 2x1, um, é um deck que constantemente você vai fazer 2x1. Um. Se eu mostrar meu histórico de batalha pra vocês, vocês vão notar que 2x1 um é muito frequente. Tem quase toda vez. Enfim, deixa eu só acelerar aqui então pra gente poder jogar e vocês entenderem. Olha só, o a Horda de Esqueletos... A Horda... Cara, eu só... Eu sempre falo de esqueletos, mas é exército de esqueletos. O exército de esqueletos é uma carta boa contra o Spark? É, mas não é uma carta que vai impedir você utilizá-lo. Porque mesmo se você tiver um Zap preparado ali pra não deixar os, os esqueletinhos matarem o seu Zap muito rápido, você vai conseguir manter seu Spark vivo e não vai perder ele para os esqueletos, ok? Galera, antes de começar necessariamente a partida, não se esqueça de clicar no sininho caso você já seja inscrito para você receber as notificações de quando tiver vídeo novo. O YouTube não tá divulgando os meus vídeos então peço encarecidamente se você quer assistir os vídeos novos do canal clica aqui no sininho para você receber as notificações do seu celular, no seu e-mail toda vez que tiver vídeo novo aqui, ok? então é isso, vamos lá, vamos batalhar, vamos ver o que a gente consegue vamos buscar uma partida, demonstrar para vocês como funciona o deck de Spark como ele tá funcionando bem, exatamente pelo fato de as pessoas não estarem sabendo como contra-atacá-lo com as cartas que estão sendo utilizadas atualmente. Um bom starter no próprio deck é começar com o próprio Spark para ver que as pessoas vão lançando ali muita coisa. Às vezes a, a primeira impressão que a pessoa tem não vai. A primeira mão que a pessoa tem não vai ser uma boa mão para contra-atacar o Spark e é a hora que a gente tem que aproveitar. Olha só, ele já gastou um espírito de gelo. Vou mandar aqui. Ó. Vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo, ai, boa, deu tempo, beleza. É, a gente vai ter que usar aqui, ó, pera aí, aqui, vamos lá, dá tempo, aí, show. Tive que sacrificar basicamente meu mago de gelo, mas calma, calma, eu não sou muito bom jogando e, e gravando. Então vamos devagar, vamos tentar dar uma concentrada, vamos fazer, a, vamos, vamos ganhar isso daqui, vamos ganhar isso daqui. Porque, né, tem que ganhar pelo menos uma vez na vida, porque eu sou muito azarado, não presto atenção e acabo sempre perdendo. Vou dar uma ignoradinha aqui nesse mineiro, galera Ele não tinha nada pra lançar, quis gastar alguma coisa pra vir Alguma coisa melhor na mão Então vamos lá, vamos voltar aqui com o nosso Spark Ele vai vir com o um Zap, então eu vou colocar o Bárbaro Porque ele vai dar Zap no meu Spark Então eu tinha que garantir que o meu minha torre não ia ser afetada Beleza Agora sim, ele vai ficar ferrado Porque eu vou jogar o meu Gigante Real na frente E o Spark vai ficar protegendo ele atrás Vou preparar os meus servos pra qualquer coisa aérea que ele vinha colocar aqui e vamos ver, vamos ver. Vamos ver onde vai chegar. Olha só, o Spark tá chegando. Beleza. Agora ele vai começar a ficar preocupado. Vamos lá. Vai, Spark. Boa, levamos a tudo. Show de bola. Tá vendo? Ó, o Spark é muito forte, cara. O Spark é muito forte, meu irmão. Boa. Vamos lá. Aqui, aqui, aqui. Beleza. É, gastei muita coisa aqui pra poder impedir esse esse ataque aqui, mas enfim, vamos lá ele gastou uma marqueira de lá pelo menos eu não fiquei no 100% de prejuízo do lado de cá, beleza? então agora a gente já começa com o nosso ataque de Spark do lado esquerdo vamos ver aqui, eles vão vir com o Bárbaro de Elite vou jogar minha Bola de Fogo aqui e beleza a gente vai conseguir controlar? Não, vai ter que colocar uma, um servinhos aqui beleza, vamos lá e vamos colocar o nosso GG real nossa cara aquela mosqueteira focando no meu GG real ali foi sensacional e não foi proposital viu, galera mas enfim beleza ele vai ter que gastar muita coisa aqui galera muita coisa aqui ainda para poder farmar essa minha torre beleza então a gente tem a chance de poder começar mais um ataque na vantagem do nosso Ah, não não vai dar tempo para ele não não vai dar tempo ele só se ele tiver uma bola de fogo aqui agora só se ele tiver uma bola de fogo aqui agora não vai ter, beleza, conseguimos ganhar mais uma partida. Ok, então, para vocês verem que o deck de Spark está funcionando. Normalmente as pessoas não estão conseguindo contra-atacar esse deck, e, mas isso é uma questão de momento. Você vai ter que sentir esse momento, basicamente. Eu senti que o, eu, eu senti que o Spark estava voltando bem. Quando eu enfrentei um ponto de Spark com um deck de, de, de Bárbaro de Elite, eu senti uma dificuldade muito grande, porque eu não tinha com o que matar aquele Spark maldito. É, então eu acabei pensando, pô, o Spark é uma boa, né, cara? Se ele voltar aí, ó, vou colocar uma bola de fogo aqui porque eu não tenho nada, galera, nada, nada, nada. Vou colocar aqui, então, vamos jogar no ataque. Deixa eu ver se esse, se esse tronco chega naquela princesa, chegou, beleza. Ok, vamos lá, mata a princesinha, beleza, show de bola. Ah, deu tempo de carregar, ok. Então meus servos vão ganhar a batalha, a troquinha. E vai matar essa valquíria. Beleza, estamos na vantagem de dano total aqui. Não demos um dano muito bom na torre dele, mas beleza. Vamos devagarzinho e sempre na calmaria. Vamos começar aqui, ó. Acho que... É... Deixa eu ver. Vou colocar esse mago do gelo do lado de cá. E aqui eu vou ver se eu consigo jogar na maciota. Na maciota... É... Vamos lá, vou colocar o Spark do lado de cá, porque agora aqui já está complicado para a gente. Nossa, mano, o cara tem só, só cemitério, só Vai levar o nosso Spark Vai levar o nosso Spark Vai Zap, maldito, vai, vai, vai, vai Nossa, mano, caralho, cemitério, velho Que bosta Cara, cemitério é uma carta que se você não contra-atacar ela imediatamente com alguma coisa efetiva, você perdeu sua turma Simples assim, cara Então tem que ficar ligado, mas agora é tarde demais, né, velho Tarde demais, cemitério é foda Beleza Devagar e sempre. Vamos ver se a gente consegue dar uma viradinha aqui. O nosso deck tem um custo médio-alto, então ele vai ser bem eficiente no último minuto, né? Eu imagino que seja talvez até mais eficiente que o deck do nosso oponente. Então vamos devagar aqui. Aqui. Aqui agora, vamos lá. Mata esses servos, Mago de Gelo. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Merda. Caralho, o cara jogou errado, mano. Beleza, então. Eu só preciso que esses Sparks sobreviva, mas não vai, não vai. Vai, vai. Acho que a gente vai conseguir levar aqui. Vamos, vai, boa, deu, deu, deu, deu, deu, show A gente deu muita sorte aqui, cara Desculpe o silêncio, mas é porque, cara Tem que concentrar, senão você se fode <risos> Literalmente, cara Então, vamos aqui, vamos levar esse rapaz de cá Colocar esse rapaz aqui é, Cara, servos é bom porque countera bem esse cemitério Com apenas três de elixir, né, mano Só falta ele ter um, um feixe de gelo, aí arrebenta, cara, gente beleza vamos conseguir agora hein, cara agora eu acho que o zap vai bater ó, o spark vai bater lá hein? vai sparker nossa não deu cara vai ser fe... ah, mais uma Vamos, vamos, vamos vamo que vamos é agora é hora da pressão faltam 30 segundos Tô... nossa mano não é precisa nossa cara essa fornalha para matar aquele aqui aquele... nossa cara <risos> nossa meu irmão cara eu sou muito azarado velho você viu isso a fornalha do cara Colocar aqui. Calma, claro, a gente tem que jogar no ataque. A gente não pode deixar ele tomar conta do, do, da posição de ataque. Não vai dar tempo. Como vamos conseguir um empate. Ele jogou errado, eu joguei errado. Eu não sou bom narrando e jogando. Mas beleza, então, galera. Olha, caralho, hein? Quase conseguimos. Conseguimos dar bastante dano ali. Ele pensou que não ia dar, mas foi quase, hein? Foi quase. Se tivesse um foguete na mão ali, era perigoso. Enfim, espero que vocês tenham curtido. Fica a dica pra você. Começa a usar novamente o Spark e coloca aqui nos comentários o que você achou. Você acha que tá valendo a pena voltar com o Spark? Você acha que não, que o Spark é realmente uma carta que não vai rolar, não vai voltar? Enfim, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Espero que tenha ficado aí uma boa dica desse deckzinho aqui, de deck muito tradicional, um deck muito antigo, mas que voltou a funcionar muito bem. Se você curtiu, não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações porque o YouTube não tá divulgando mais os meus vídeos. Falou um grande abraço do gordinho, galera. E até a próxima!